Quando surgiu Racionais, o rap era uma contação de história. Então eram raps longos, não tinha tanta, tanta manobra assim nas rimas, mas a história tinha começo, meio e fim. O importante era a história e não o jogo de palavras. Só fazer um teste aqui, ó. Aqui estou mais um dia. Se nós ficar aqui, vocês vão cantar até o final. O rap hoje? É mais jogo de palavras, não tem uma história. Cada um chega com uma mala, uma enxurrada de jogos de palavras que impressiona, mas não conta nada. Agora, se assim, a gente começar a puxar um rap lord aqui, nem todo mundo vai fazer. E daqui 10 anos já passou, já tem outro mais rápido, já tem um pouco do momento. Então a diferença é essa: antes o rap contava uma história, agora ele mais uma brincadeira, com das palavras. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Constor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook.